Olá, o meu nome é Regina e estou aqui hoje para falar um pouco do percurso profissional que me levou a vir trabalhar e me estabelecer em Portugal. Eu estudei ciências biológicas na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e desde os primeiros anos da minha formação sempre tive muito claro que queria seguir o caminho da investigação científica na área da biologia molecular. Por essa razão, e logo após o término do curso, eu ingressei no mestrado, também em ciências biológicas, modalidade genética, na mesma universidade, onde eu estudei ferramentas moleculares, nesse caso, a informação presente no material genético das células, o DNA, para a classificação de micro -organismos mas, especificamente, as leveduras. Apesar do nome pouco conhecido, as leveduras são organismos que estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, elas são utilizadas na produção de pão, de cerveja, além de serem modelos experimentais muito importantes em biologia molecular. Após a obtenção, então, do grau de mestre, obtive uma bolsa de estudos do governo alemão para fazer parte do doutoramento na Alemanha o que me levou a estudar durante quase três anos, primeiro em Mannheim e depois no Instituto de Microbiologia da Universidade de Düsseldorf, com o objetivo então de obter o grau de doutor em Ciências Biológicas. Na Alemanha, o foco dos meus estudos foi compreender como alguns genes são ligados e outros genes são desligados, ou seja, como é controlada a reprogramação genética em resposta à alteração de nutrientes no meio ambiente. E para esta finalidade, eu também utilizei a levedura como modelo experimental. Eu tenho sempre essa muito essa preocupação, não só uh, das lições que aprendi com a bolsa tive do VAD relativamente à Alemanha, mas também eu acho que é super importante porque uh, Toda a minha formação, ou seja, tanto o mestrado como o doutoramento, eu também tive financiamento da CAPES, da FCT, portanto, eu tenho uma dívida com o meu país, que é uh, partilhar esta, digamos, essa experiência, e esse conhecimento científico que pude adquirir ao longo dos anos. Motivos pessoais me trouxeram para Portugal, mas especificamente para Lisboa, onde realizei estudos de pós-doutoramento, ainda na área uh, da reprogramação genética, desta vez em resposta a fatores ambientais Uh, e, uh, neste tempo, tive a oportunidade, então, de trabalhar nos melhores centros de investigação de Lisboa. Mas o um novo desafio redirecionou o rumo das minhas atividades científicas. Uh, após participar no importante projeto, que tinha como objetivo identificar compostos bioativos, uh, potencialmente benéficos para várias doenças, uh, dentre estas doenças a diabetes, no Patrimônio Mundial de Pequenos Frutos, com o objetivo, então, de se estudar a sua produção sustentável e em escala industrial. Fiquei fascinada pelos mecanismos moleculares associados a diabetes e pela possibilidade de compreendê-los melhor e de identificar moléculas protetoras utilizando modelos experimentais com diversos graus de complexidade desde as leveduras, como organismos muito simples, até estudos de intervenção em humanos. O meu desejo, então, de seguir esse caminho, concretizou-se através da obtenção de financiamento de alguns projetos de investigação, por parte do governo português, em concursos nacionais de grande competitividade e de um prêmio da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Mais especificamente, a linha de investigação uh, desenvolvida no nosso grupo, ela estuda como sinalizadores metabólicos, ou seja, uh, as hormonas deixam de exercer a sua função fisiológica no sentido de manter os... Uh, níveis de glucosa no sangue, ou seja, a normoglicêmia, e passam a exercer funções patológicas, contribuindo ah, para o desenvolvimento da diabetes tipo 2 e de que maneira também podemos impedir que esse processo ocorra através eh, da utilização de compostos bioativos presentes nos alimentos. Atualmente, eu sou investigadora no CBIOS e professora na Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias que é a maior e uma das principais universidades privadas do país. E tem como uma importante missão o desenvolvimento, não só científico, mas também cultural, social e econômico, no espaço geográfico e linguístico lusófono, demarcado pelo uso da língua portuguesa. Existe uma expressão que é particularmente interessante, que é uma expressão que diz, do tempo da Maria Cachuxa, e isto significa, é, quando nos queremos, referir a uma coisa muito antiga. E isto vem... É, a origem não é cachuxa, é uma dança espanhola, ao som das castanholas, onde um dançarino é, começa a dançar com um movimento moderado e vai acelerando até o clímax, que, é um, que é um volteio. E essa dança teve, é, durante muito tempo, muita relevância em França, e em Portugal, através de uma cantiga popular, que é a cantiga da Maria Caxuxa, as pessoas dançavam, não é? isto no século XIX, no século passado, que vinha a ser esta dança da Maria Caxuxa uma adaptação da Caxuxa espanhola. E por isso existe essa expressão do tempo da Maria Caxuxa para se referir a uma coisa muito antiga.